Se liga eu vou te mostrar agora neste exato momento três passos para você conseguir tá, lucrar na BF365, três passos para você, iniciante, aplicar para você conseguir ganhar dinheiro dentro deste mercado, entendeu? então vamos embora para o vídeo. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Me chamo é Júnior Moreira olha só, no vídeo de hoje Primeiro vídeo que eu estou gravando aqui, basicamente, no meu escritório, né? Muitas pessoas vê sempre os vídeos lá dentro do meu apartamento, hoje estou aqui no escritório. Os meninos não estão aqui neste momento porque foram buscar para mim a BMW que tava para lavar e eles aproveitaram para tirar o horário de almoço e foram buscar porque os caras aproveitam, eles gostam de anotar aqui no do carro também, né? Mas enfim, olha só, no vídeo de hoje, deixa eu desbloquear a tela aqui do meu computador. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui três passos, tá? Que um iniciante precisa aplicar para conseguir lucrar, para conseguir ter um ótimo resultado na Best 365. Muitas pessoas me chamam todos os dias no direct, no Instagram, no WhatsApp, lá no Telegram Para me perguntar, Junior, eu sou iniciante O que, é que eu faço, Junior, eu sou iniciante Como é que eu começo? Então eu vou mostrar para você dentro desse vídeo aqui agora o que você precisa fazer, quais são os primeiros passos que você precisa aplicar para você começar a lucrar dentro dessa parada. Então, antes de mais nada, se você já gostou do assunto do vídeo, já deixa o seu like. Por que você deve deixar o seu like e se inscrever aqui no canal? Porque eu tenho certeza que você quer ganhar mais dinheiro, na é verdade. Tenho certeza. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, acompanha os vídeos aqui do canal. Para isso, você precisa se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo, beleza? Bom, então vamos embora pro o assunto. Deixei a de aqui para você, vou mostrando algumas coisas aqui. Vamos lá, três passos para você, iniciante, que precisa aplicar para ganhar dinheiro na Batch 365 que demais! Vamos lá, olha só. Passo número 1, um, tá? Aqui, ó. Passo número 1: um. Definir bem o mercado que você quer atuar. E eu vou te recomendar dois mercados, que no caso são os dois mercados que eu atuo, tá? Por que você precisa definir bem o mercado que você vai atuar? Porque que dentro da Best 365, essa aqui é minha conta, essa é só pra você ver, ó. Aqui dentro, mano, tem mercado de tudo que você imaginar, olha só, futebol, tênis, basquete, ciclismo, tem várias coisas. E aí o problema é que muitas pessoas acabam perdendo dinheiro porque querem tentar arriscar, apostar em tudo. E não, acho que cada pessoa vai se identificar mais com o um tipo de esporte e dentro do esporte tem várias modalidades de apostas, né? então por exemplo, eu pratico muito aqui no caso o mercado de futebol, só que dentro do mercado de futebol tem vários tipos de apostas diferentes, apostas em gols, apostas em escanteios, várias coisas. No meu caso, eu recomendo é, dois mercados, que são os dois mercados que eu atuo, que são esses mercados aqui, ó. Primeiro, é o mercado de escanteios, que é o mercado que eu mais atuo, e o mercado de futebol virtual. Inclusive, pra quem já me acompanha sabe, né, eu vou até mostrar pra vocês, eu faço parte de um grupo de apostas esportivas, né, um grupo de sinais, porque hoje eu tentei... O que acontece? Eu já perdi grana já tentando apostar sozinho, né? E aí, hoje eu faço parte apenas de um grupo de sinais, onde os caras mandam as apostas já prontas lá, através de um link, você clica e já faz, ó. Inclusive aqui, ó, que é resultado de agora, olha, agora são 11h39 da manhã, os caras mandaram mensagem aqui no grupo, olha só, que horas está aqui, ó, 8 horas, 9h14 da manhã, ó, última mensagem, resultados de hoje de alunos, olha aqui, ó, esse aqui o aluno Isaías mandou, olha, lucrou aqui, e que as entradas dentro do grupo, olha isso aqui, olha, lucrou, olha só para você, mil reais total. Então, aqui as apostas, as entradas, você. a taxa de acerto é muito bruta, tá? E no caso, por exemplo, desse grupo aqui, é um grupo baseado em escanteios, tá? Então, por exemplo, é, para você que às vezes não tem tempo de ficar postando toda hora, ou de ficar analisando jogos o tempo todo, que foi o meu caso, eu quebrei a banca por dois motivos, né? Porque eu não tinha tempo de ficar analisando, eu não sei fazer análise, e segundo, porque eu tentava apostar por intuição, e aí quebrei a banca umas três vezes, aí eu só sigo as entradas do grupo sinal. Então, o que acontece? O mercado de escanteios, eu acho muito foda, a taxa de acerto é muito boa, se você for bom dentro deste mercado, e o mercado de futebol virtual também. São os dois mercados que eu te recomendo, tá? Mas é claro que você precisa pesquisar e, e analisar qual que é o mercado que vai mais se identificar com você, que você vai mais gostar de atuar. Mas esse é o primeiro ponto para você que é iniciante, tá? Defina o um mercado, não fica tentando apostar em tudo, de, de tudo quanto é jeito, não, porque senão você vai acabar perdendo dinheiro, ok? Bom, o segundo aqui agora, que eu acho que é importantíssimo você fazer, é preparar o, o emocional. Por que que eu digo isso, preparar o emocional? Porque muitas pessoas perdem grana de forma, como que eu posso explicar, de uma maneira precipitada, por, porque começam achando que é fácil demais, que é super rápido aquela coisa toda, e de fato pode ser rápido para você ganhar dinheiro, mas também pode ser muito rápido para você perder esse dinheiro se você fizer de uma maneira totalmente errada. E aí a gente tem o hábito de começar totalmente empolgado, achando que é muito fácil, que é só clicar e apostar de qualquer maneira e acaba perdendo dinheiro. Então você precisa preparar o seu emocional. E a primeira coisa que eu diria para você é entender que sem conhecimento certo você não vai ter resultado nisso. Que sem ter conhecimento você não vai ter resultado nisso, é, principalmente se você não estiver seguindo as estratégias de alguém dentro de um grupo ou algo do tipo. Principalmente se você for fazer sozinho, você precisa preparar o teu emocional, porque é um mercado que, ao mesmo tempo que você pode conseguir, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer um, um gráfico, ao mesmo tempo que você pode começar e pegar um alto resultado, ele também pode, se você não tiver um emocional muito bem preparado, estruturado, pode fazer com que você desse esse resultado, ok? Então, o interessante aqui é você fazer o seguinte, ok? Você bolar uma meta de ganhos e uma, mer uma meta de perca. Então, por exemplo, eu tenho uma média de lucro hoje... Na Best 365 de apenas 100 a 200 reais por dia. Quando eu lucro aqui, por exemplo, ah, fiz uns 160 reais no dia, eu geralmente paro, eu não continuo apostando mais dentro do dia. Por quê? Porque senão você acaba perdendo. Você vai na onda, ah, eu tô ganhando, eu vou ganhar, eu vou ganhar mais, eu vou aproveitar, e aí você acaba perdendo dinheiro. E assim também é válido para meta de perca, tá? Ou seja, se você, por exemplo, perdeu, sei lá, você vou dar um exemplo aqui, ó. se você tem uma banca de, quer ver quanto que eu tenho na minha banca aqui, ó. eu tenho... R$4.300 na minha banca, tá? Eu tenho uma meta de perca do dia de até 4%, ok? Ou seja, se eu perder 4% da minha banca no dia, eu paro. Eu não continuo, eu não tento recuperar no dia, porque senão você vai naquela onda de, ah, não, eu vou tentar só mais uma que eu vou recuperar, e aí você continua perdendo. Então tenha uma meta. Bateu sua meta, você para. Mano. Se você bater sua meta na primeira entrada do dia, inclusive tem um vídeo meu que eu mostro como ganhar mais de 50 reais. É, por dia com apenas uma ou duas entradas só no dia, que é o que eu faço, geralmente eu pego as duas primeiras entradas no dia, já faço os meus 150 reais aqui e paro, tem um vídeo aqui no meu canal que explica, vai até aparecer um card aqui se você quiser assistir esse vídeo, tá? Então sim, mas bateu sua meta? Para, mano, tá? Você não precisa continuar, até se for a meta no caso aqui de perda como eu expliquei pra você, ok? E o terceiro ponto que é importantíssimo, que é o que mais faz as pessoas quebrarem, que é o que? Gestão. De banca, tá. As pessoas têm um hábito de não ter gestão de banca. O que, que quero dizer com isso? Você vai lá, joga 100 reais para começar na Best 365 e aí na primeira aposta, tu vai lá e coloca 50 reais, ou seja, 50% da sua banca, o que é considerado arriscado, tá. Então, você precisa ter uma gestão de banca. Geralmente é ensinado que você precisa ter uma gestão de banca de mais ou menos 1%. Ou seja, se você tem mil reais de banca. Você vai entrar numa aposta, geralmente, com valor de 1%. É o que recomendo, é o que se ensina. Para quê? Para você não ter risco de quebrar a sua banca, tecnicamente falando. É claro que tem pessoas que têm um perfil, vamos dizer assim, mas ariscos, mais pessoas mais que gostam de arriscar um pouco mais aí colocam 5% da banca, por exemplo, numa aposta e tudo mais. E se ela ganhar também, ela vai ter um lucro muito maior, que talvez já vai cobrir a meta dela e por aí vai. Mas só que o interessante é você trabalhar com uma gestão, mas eu não recomendo você trabalhar com gestão com valor, é, com uma gestão muito alta, com uma porcentagem alta, como por exemplo, o cara coloca 100 conto e joga 50, ou seja, 50% em uma única aposta, entendeu? Trabalha com uma gestão, mas... Faça realmente um controle, tá? Porque esses três pilares aqui que eu tô explicando pra você É basicamente os três pilares que mais fazem as pessoas, infelizmente, não terem resultado dentro dessa parada, tá bom? Então eu acho que esses três pontos são mais importantes para quem tá começando hoje para conseguir ter um resultado legal então, fica as três dicas aqui para você. Se você quiser saber mais sobre a questão do grupo que eu faço parte, do grupo VIP que eu recomendo, eu vou deixar o, meu, o número do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Vai estar tá aparecendo aqui na tela também. E me segue lá no Instagram, que lá no Instagram também eu entrego muita coisa para vocês. Demorou? Até o próximo vídeo, então, e valeu!